E aí gente, todos muito bem-vindos, é o Bigadão na área E hoje eu tô aqui com o Pedro, um Oi. inscrito que eu conheci hoje é Irmão de um amigo meu que trabalha junto comigo, o Lucas Baldi, o Pedro aí ó. E cara, o Pedro participou de uma coisa que eu ainda não posso falar pra vocês Mas o Pedro merece um presentinho e eu trouxe ele aqui no meu canal hoje Pra presentear ele uma coisa muito top Tem uma lendária que veio aqui na loja dele, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês essa lendária Mega. Mano, o Mega Cavaleiro sim, sim. vem aqui na loja dele. E eu já botei aqui, nós já botamos a gema suficiente pra comprar o Mega Cavaleiro aqui pra ele em vídeo. Tá Tá feliz, Pedro? Com essa, é essa compra, com esse investimento. ó, Vai ser meio carinho <risos> negócio, cara. Mas enfim, Mega Cavaleiro, como vocês sabem, é uma carta que vale muito a pena de, né, de tu acabar adquirindo ela, comprando ela na loja, se você tiver 40 mil de ouro, enfim. Se você puder comprar, vale muito a pena se você não tiver ela, beleza? Lembrando, galera, também que o Pedro... Nunca gemou e tá na Arena 10 aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ele tá com 3.053 troféus sem gemar na montanha do porco. Parabéns, cara. Parabéns! Eu estou na montanha do porco. Tá difícil de eu sair da montanha do porco, que eu dou uma gemadinha de vez em quando. Então aqui ó, tá 1.800 gemas na ponta do pedro e deixa eu ver quantas gemas aqui para nós comprar o mega cavaleiro A gente não tem um ouro suficiente, então a gente pode comprar, né? Tem a opção de comprar em gemas e é 1.774 de gemas para nós comprar. Beleza, Pedro? Você é o que vai clicar agora, né? Clique com vontade com esse negócio aí que é... vai, vai, vai. Ai, ai, ai. ai. ai. Meia cavaleiro comprado, galera Adquirido aqui, vamos botar aqui já No deck, vamos formar um deck E eu e o Pedro, vamos jogar Junto aqui com vocês, a gente vai jogar um 2v2 Meia cavaleiro aqui já na, Junto com as cartas aqui do Pedro, ó com símbolo, com símbolo de novo, lacradinho Pedro, nossa, agora tu vai, bicho Tu vai dar trabalho, pra galera da tua arena, mas vai ser legal A gente montou um deck aqui de peca com Meia cavaleiro e executor Já que não tem um mago elétrico, eu sei que não é uma carta para substituir Mas enfim, eu acho que mesmo assim pode funcionar e pode ser, pode ser bom E eu e ele vamos jogar 2v2 aqui, mesmo. Pedro, pode já pegar o teu tablet Já veio o Pedro aqui para uma partida pessoal, ó, o Pedro aqui com o link <risos> de destruidor O cara é feroz, Pedro é feroz Beleza, então, Pedro, vou começar aqui ciclando o deck. Então, eu vou tacar o Esculipo de Gelo aqui na ponte. Então, vamos ciclando o deck aí, faz, nem... faz que nem Vou botar aqui, ó. Se tu tiver coletor, bota o coletor em campo, vai ser bom. Eu vou ter que Tá aceitar. bom? Ó, beleza. Os caras tacaram Esse o Mago é Elétrico bom. lá. Beleza, meu executorzinho tá bom aí. Eu vou tacar o meu Mago Elétrico também. Meu é. Deus! Ó, tá ó, Mega Cavaleiro, tu. Pode taca, pode tacar. Opa trás Sim. Acho muito bom o né, Cavaleiro. Muito bom mesmo, Pedro, muito bom mesmo ele, ó, ó, ó, o... ele deu muito jeito ali do... Do com os bárbaros de, de elite E ainda nós vamos ter um contra-ataque bacana pra caramba Se os caras não definirem isso aí, tipo Ó, tem que ter... Beleza, zapzinho aqui Dois zaps, muito bom, Pedro ó, Agora Ai. a gente vai dar dano, hein? Beleza Ó, a bandida chegou lá, já demos um daninho E o mago elétrico vai dar mais um hit ali. Deu muito ah, mais é, é. Ele... Deu mais dano É, foi bom, agora foi bom Eles deram dano por causa do mineiro deles, eles têm mineiro Então a gente tem que ficar esperto com isso, tá bom? Mas se tiver coletor, já coloca em campo aí pra já botei é. beleza, Meu, então. o espírito de gelo é muito rápido para carregar é ele é rapidinho aí ele ó beleza os caras tem é peca é o bom é que a gente tem a carta mais counter da peca aqui tá do bolo quer dizer que é a peca então Ih, tá, tá valendo olha, tá com um gigante tudo assim. bem vai cara, nós dois temos peca nós dois temos meia cavaleiro então quando chegar mais ou menos ali na ponte você calma taca aí. Calma, mais... calma aí ali? vai Outro? Vai ficar mais forte? Beleza, né? e eu vou que? tacar um Mega Cavaleiro aqui também, ó. olha isso, cara. Vai dar muita doideira isso aqui, vai dar, mano do céu. Meu Deus. Mano do céu. Pedro, isso vai ficar Meu uma doideira, Deus. é sério, eles vão ter um contra-ataque muito gigante. A gente nossa. tem que matar essas, esses, essas cartas dele aí, calma aí, calma forma... aí. Meu Deus, isso Beleza. muito forte. Eles vão tacar, nossa, mano, não, não tem, tem como defender. De não tem, não tem, Pedro, a gente vai levar essa, vou tacar um os atos ali, os caras vão até desistir porque não tem, mano duas, duas pecas um é cavaleiro é três ah, coroas eu vou bate aí Falando pra vocês. Vamos mais uma então pra comprovar essa dupla aqui de dinâmica. Será que vale, vale a pena eu usar essa Não, não Nunca gasto com esse negócio aí, tá bom? É, eu não sei. Nunca gasta na tua vida. É, eu vou formar até outro lendário. Né? Beleza, então. Pedro me chamou pra segunda partida. Vocês viram que a primeira já foi 3 coroas, Então o negócio foi ser dois, cara. Então aqui no Pico Congelado estamos jogando com o cara nível 11 de novo. Que eu que acho uma que... doideira isso, mas que tudo bem, que... Né? Que... né? Estamos jogando contra o cara nível 11 aqui. É. O Se tu tiver coletor, bota já coletor em campo. Eu não tenho, eu vou ficar aqui com o meu deck. Beleza, aí. cicla, aí que vai dar tudo certo. <risos> Ai, vou atacar. Será que vale a pena matar bandido com isso É, você? eu vou matar bandido aqui já. Pode, eu botei o um coletor em campo. Beleza, aí a gente vai ter. Ó, beleza, vou tacar o ariete aqui pra defender desse. A é, vou tacar aqui Zé Peque para defender o Ariete. Desculpa, Pedro, falei errado aqui. Não, é. Falar, é aqui me Os caras tem Spark também, também. Spark também. Tem que defender o outro lado, Pedro. Tem que defender o outro lado. Ai, por que eu defendo? Tem dois cards aqui que, é, que eu uso para calçar. Tá, Pedro, agora o outro lado complicou. Esses caras também, outros caras que vai ser, vai ser bem complicado. Ai, meu Deus. Mas se a gente conseguir. Olha, Spark tá vindo. Não! Não vai tirar não. O Spike. Não vai tirar, Agora não talvez a gente consiga vai, parar o Spark. Consegui a uh, vai, vai, vai, Consegui bandida não, bater não, Ai Bandida Bandida bateu Mas a tudo bem Era para nós levar muito, muito mais dano E a gente conseguiu defender bem Então está tudo certo A gente tem que tomar muito cuidado Porque os caras têm coletores Os caras estão usando basicamente o mesmo 10 do outro cara lá Então assim ó Tomar bastante cuidado com isso Vou tacar também aqui minha bandidona Bandidona selvagem Conta bandido que ela Beleza pra, pra é, ela, ela, ela tem um custo bem baratinho né que É acaba... 3 né É Muito bom Vou a peca aqui pra dar suporte pra esse setor. Boa, vou tacar um boa. espírito de gelo aqui Eita filha Vou tacar um... É, se a gente conseguir parar aquilo ali vai ser bom Paramos aquilo ali vai, vai ser bom Beleza ai, Se a nossa não. peca chegar até... Ai, ai hum, ai. Pelo ai. Matou... ai Pelo menos matou... Ai. Pelo menos matou o dragão cê, cê tem Você tem servinhos ali pra parar? Pedro joga pelo... pelo... pelo... muito bem, galera Meu Deus, eu tenho que defender esse Pedro é profissional pelo. aqui na parada Não vai tirar não, Sparky Não vai Opa, vai tirar assim Ai, ai, ai Ai, ai, ai, ai. Calma. Matou. Be matou. Muito bom. Beleza. Isso! Ai, mas os caras estão dando seu fogo, na né, gente, hein? É. Tá, tô aqui com o coração assim, olha. O dobro já passou eu tô com medo. É, vou tacar um ariete aqui. Bem, cavaleiro, falta de errado. Tá, tá, Desculpa, só. Pedro. Tudo bem. Beleza, tá taquei aqui já. Deu conta ali do. Mano! Meu tá Deus muito Deus chato Deus, esse Spark, esse é o Spark. É e... um dos piores cards. É o que mais irrita. Okay, eu falei sua frente. Oi? Pedro, você tá ficando muito pra trás, mano. Não, menos. Menos é pra frente? aí. Ah, tá então eu falei errado. Meu Deus! Beleza, vou tacar um zapzinho aqui, ó. Um zapzinho, Muito ó. elétrico! Não, é, é. Muito ó, bom! Ó, os caras conseguiram elétrico. botar não, mais ali. Não, não, não mata! Boa, não, boa. Vai, vai dar. Beleza. Agora eu quero ver eles defenderem isso aqui. Se a é. gente fizer um... Um, um, um combo dos um dois lados. Um combo certo, já era pra eles, tá? Já era pra eles, é sério. Olha lá a bandidona chegando. Oh. Bandidona selvagem na área. mano me dando. Mano do céu. Dá um zapzinho aqui nessa galera, cara. Eu, a gente só precisa levar uma. Ó, a Pega chegou, a Pega bateu. Mais um hit, mais um hit. Uou! Oh! Conseguimos, oh! cara. Mano, essa aqui foi difícil, viu? Os caras é. nível 11 aqui. O parque também não ajuda. Mano do céu, mas foi bom. O que que tá achando do Mega Cavaleiro? Faz um depoimento do Mega Cavaleiro é um dos melhores cais que eu já vi nesse jogo. E eu gostaria muito bem de usar ele no meu deck. Boa, eu também estou gostando muito né, O meu Mercado já tá nível 2. E cara, sério, essa é para mim uma das melhores lendárias, com certeza ele tá disputado com mago elétrico Mas eu gosto muito e tenho certeza que você vai aproveitar bastante, Sim. então valeu a pena as geminhas que foram investidas nessa carta, viu? Espero é. que você aproveite mesmo, ó. Tá bom? Eu vou aproveitar essa gente. Então, gente, foi esse o vídeo de hoje aqui com o Pedro, um inscrito meu, que eu conheci hoje. Não sabia nem que ele era inscrito do meu canal. Fiquei muito feliz, Pedro, ainda poder ter ajudado aí, comprando o Meia Cavaleiro pra ti. Eu espero que você goste bastante, você vai usar bastante essa carta. Como eu já tinha falado isso, né? Mas, enfim, o que o pessoal tem que fazer com o vídeo, Pedro? Dá like e se inscrever e ativar o sininho isso aí galera Eu acho que tá muito bem entendido isso aí um beijo no coração de cada um valeu Pedro é nós estamos junto valeu, valeu.